brasileira. Herbert Richo. tá errado Ah, tem que ter Saiba quem são os 27 senadores cujos mandatos acabam em 2022. Nomes como Omar Aziz e Davi Alcolumbre terão que enfrentar novas disputas neste ano, se quiserem retornar ao Senado em 2023. As eleições de 2022 marcarão a escolha dos ocupantes de 27 cadeiras no Senado Federal, ou equivalente a um terço dos lugares da casa. Diferente de todos os outros cargos eleitos pelo voto popular no país, os senadores possuem mandatos maiores, de oito anos. E as escolhas para cada estado se alternam entre uma ou duas vagas dependendo da eleição. Neste ano, apenas uma vaga estará em disputa em cada unidade da federação o que deve tornar os embates políticos ainda mais ferrenhos. Nomes como o do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil Amapá, e o do senador Omar Aziz, PSD Amazonas, que presidiu a CPI da pandemia, deve enfrentar novas disputas para tentar retomar seus postos na casa. Por outro lado, o ano também deve marcar a despedida de alguns senadores que não pretendem concorrer a um novo mandato como é o caso José Serra, do PSDB, e do ex-líder do governo Fernando Bezerra Coelho, MB Pernambuco. Lista dos senadores cujos cargos se encerram neste ano. Chiquinho Feitosa, União Brasil-Ceará, Davi Alcolumbre, União Brasil-Amapá, Maria do Carmo Alves, União Brasil-Sergipe, Dário Berger, MB Santa Catarina, Fernando Bezerra Coelho, MB Pernambuco, Luiz do Carmo, MB Goiás, Nilda Gondim, MB Paraíba, Rose de Freitas, MB Espírito Santo. Simone Tebet, MDB Mato Grosso do Sul. Assir Burgax, PDT Rondônia. Romário, PL Rio de Janeiro. Wellington Fagundes, PL Mato Grosso. Álvaro Dias, Podemos Paraná. Laziera Martins, Podemos Rio Grande do Sul. Regufe, Podemos Distrito Federal. Eumano Ferrer, PP Piauí. Kátia Abreu, PP Tocantins. Maiusa Gomes, PP Acre. Fernando Collor, Prus Alagoas. Temário Mota, Prus Roraima, Alexandre Silveira, PSD Minas Gerais, Omar Aziz, PSD Amazonas, Otto Alencar, PSD Bahia, José Serra, PSDB São Paulo, Roberto Rocha, PSDB Maranhão, Jean Paul Prates, PT Rio Grande do Norte, Paulo Rocha, PT Pará. Um forte abraço! <risos>